Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Eu sou a Carol Sattler e bem-vindos ao ADEC TV. E hoje é o terceiro programa do Entre Elas, daquela série de três, a respeito do livro da nossa Helena Rodrigues, Segredos para Lidar com uma Mulher Difícil. E nesse terceiro programa vamos falar de um assunto polêmico. E antes de eu apresentar as nossas convidadas, Tudo bem, Helena? Ei Carol, mais uma vez aqui com você, né? um prazer estar aqui de novo. E Helena, antes de apresentar as meninas que vão estar aqui conosco, eu vou ler um versículo e depois eu vou te fazer uma pergunta. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Romanos 16, 17. Helena, diante desse versículo, vamos lá. Você já sentiu um certo alívio, sem explicar, sem, né, sem a gente explicar muito, é, depois de se afastar de alguém? Já sim, Carol, porque quando você está lidando com relacionamentos difíceis, é como você está andando em um campo minado. Então, o tempo todo você fica cheio de cuidado, sempre preocupado no que a pessoa vai pensar, porque a gente fala uma coisa, a pessoa pensa outra. Aí, sem perceber, a gente começa a carregar um fardo de estar tá relacionando com uma pessoa difícil. Você fica só pisando só em ovos? Só pisando em ovos. Então, você fica sempre preocupado. Então, tem aquela carga sobre você, né? Então quando você se afasta, já não tem mais que ficar pensando, preocupada naquilo se vai desagradar alguém ou não traz um certo alívio sim apesar de a gente é, amar essas pessoas, desejar tê-las por perto, mas como a gente percebe que não há mudanças, então há um certo alívio sim. Há é um certo alívio com né? A gente, nós temos que amar a todos mas a gente não precisa com, andar lado, né? lado a lado com todos porque Aí já é um pouquinho mais complicado, né, Helena? Com certeza. A gente tem que estar tá observando o que está fazendo bem para a gente e o que não está e fazendo não está mais fazendo. bem, né? E... Então vamos apresentar nossas convidadas. Vamos nós lá. vamos falar um pouquinho desse assunto. Hoje nós estamos aqui com a Nayara. Seja bem-vinda, Nayara. Obrigada. E com a Lurdinha. Seja bem-vinda, Lurdinha. A Lurdinha aqui, da Assembleia de Deus, do Tempo Central. E a Nayara? Da comunidade Águas Vivas. Da comunidade Águas Vivas, lá do Pascelelã. Da Pastora Cristiana. Isso. Leva um abraço nosso pra ele. Pode deixar, levo sim. Vamos falar, todas duas leram, né? Lurdinha, Nayara. Estão juntos com a Helena lá no Projeto Rosa de Sarom. que eu já vi. A Lurdinha é a irmã da Helena, é. gente. Pra quem não sabe, a Nayara já vi ela em foto, Nayara, já vi ela, vi ela por lá, sobrinha. Sobrinha? É. Sobrinha? é. Ah, e só para o pessoal de casa ficar né, inteirado, Carol, é, as duas caminham ombro a ombro comigo há quase 10 anos, né, que é o tempo que já tem o Grupo Rosa de Saron, é, e é um relacionamento muito fácil, apesar de cada uma de nós ter características difíceis. Mas nós aprendemos a respeitar os limites umas das outras. E por isso eu fiz questão de convidá-las para estar aqui com a gente hoje. E é família, né? Família. Já imaginou? É. Dez anos trabalhando juntas né? numa missão e nunca tivemos desentendimento. Então, no máximo, é, é aquela. É como que se diz? O choque! Diz... É, vamos é, é conversar, precisamos resolver. Mas, Mas sempre nós, resolve tudo, sempre né? Sempre resolve. Sempre, sempre é. resolve. Então, elas são mulheres fáceis de lidar. E geralmente quando é família é um pouquinho complicado, né? É. E é muito bom saber o que, que, que tem, que dá certo, né? Helena? Sim, dá muito certo. É, ô Carol, na verdade quando é família é um pouco complicado, mas é um pouco mais fácil também. Porque a família quando ela falar, seja mentira ou seja verdade, ela fala na cara, né? Então, assim, ela não deixa pra depois. E você acha então, que todas? Ah, ah, não sei se todas, mas na nossa, fala, é assim, é. Falar, tem fala. mais liberdade. Uhum. É. Mas por, eu acho que família, por ter mais essa liberdade, também essa liberdade causa um pouco mais de atrito. Isso. Sim. <risos> mas é muito bom quando a gente amadurece e a gente entende que quem controla a gente é o Espírito Santo e a gente consegue mudar, a gente consegue calar algumas vezes. E isso que é interessante, acho que é por isso que dá tão certo há 10 anos. Isso, é, e é porque a gente respeita os limites umas das outras. Então, com certeza, quando a gente respeita, quando a gente se entende, quando a gente sabe que, é, independente das nossas escolhas, ou independente de, de eu ir a algum lugar sem elas, ou fazer alguma coisa sem elas, elas sem mim... A gente sempre se respeita e sabe do amor que uma tem pela outra. Não tem ciúme. Não. <risos> Só um pouquinho, Só não. pouquinho. um pouquinho. pode. É. Então, vamos lá. Para um bom relacionamento, você acabou de falar, é preciso respeitar o limite das pessoas. Vamos lá, Eu acho que tem, porque se você desde o momento que você não respeita o limite da pessoa, já está invadindo a vida dela de uma certa forma. Porque tem que respeitar tudo, tem que ter limite na vida. Imagina, você não respeitar a sua vontade, o seu querer, o que você fazer... Fica complicado de, de andar lado, lado a lado. É. Assim, é Lurdinha, Onde acaba o seu, começa o meu. Com certeza. Em todo relacionamento, né? Independente se é amigo, se é pai e filho, se é marido e esposa. Tudo tem que ter o seu limite, né? Tudo que ultrapassa o limite do outro acaba causando atrito, é né? Então, assim, às vezes assim, pode acontecer alguma divergência, né? Igual assim, no caso nosso aqui que estamos assim, há mais de dez anos já juntas, quando acontece alguma coisa que a gente não agrada, ou às vezes a gente até entende alguma coisa errada, né? Que é o caso que aconteceu isso há pouco tempo atrás, né, Helena? É. Mandei uma mensagem no nosso grupo, que a gente tem um grupo de WhatsApp para sempre estar tá comunicando, nós três. Mandei uma mensagem, a Helena interpretou de outra forma, totalmente diferente. E eu, sem saber de nada, e a Helena, como ficou machucada com isso. Aí ela pegou e marcou uma reunião com a gente. O que, é que a gente faz sempre antes de ter uma conversa? que é a base de tudo, a gente faz uma oração e explica o que aconteceu quando ela explicou, eu falei, meu Deus eu fui no outro mundo, né? eu falei, não não foi nesse sentido que eu quis dizer então assim, apesar de acontecer os atritos, a gente tem como base a palavra de Deus para resolver esse atrito na verdade, essa coisa do entendimento é muito complicada, né Helena? Especialmente no é. WhatsApp. Eu tenho uma cunhada, que até a mãe da é ela <risos> sempre fala isso para mim, ou para é. né, nós. Ela fala sempre assim, fala. gente, não resolve nada no, no celular, conversa. Ah, ma, é, pessoalmente, ligação, ligação liga para pessoa, mas não manda áudio, não fica falando, porque a pessoa que está do outro lado, ela vai interpretar errado. Até porque, ainda agora, com esse negócio de aumentar a velocidade oh, do áudio, aí... Não atenção, né? Não! Às vezes, a pessoa tá falando, calmo, você aumenta, você acha que ela, o tom de voz é, dela mudou. Verdade. E se você volta lá, não, não é. Assim, Por que essa pessoa tá acelerada, mas, né? tá acelerada, né? Tá nervosa. Não, é até isso. A gente tem é, que ter cuidado. É, é. E... Isso é muito interessante, né, gente? E pra gente mulher, eu acho tão difícil assim. A gente muito, não ultrapassar muito. um pouquinho, né? A gente gosta de dominar as coisas, é. né? É pecado me afastar de alguém? Eu vou perguntar para as três, eu quero que você respondesse, Helena. É pecado me afastar de alguém que não respeita esses limites, não respeita os meus limites? Não, na verdade, eu acredito seriamente que não é pecado. Porque, na verdade, o, o afastar não quer dizer que a gente se torne inimigo da pessoa. Não é brigar. Não, não não é brigar. É, é, um, é um entendimento de que a gente já não está dando certo mais juntas. Né? Ou juntos. Então, a gente precisa... Se a pessoa não respeita o meu limite, eu preciso impor o meu limite. Então, eu preciso... Eu decidi, não quero, não posso mais andar com essa pessoa lado a lado, mas não tem rancor, não posso guardar no meu coração, Carol. Pecado é você guardar rancor, guardar mágoas, não aguentar, porque tem gente que não aguenta nem ver a outra. Não, isso aí já brigou. Também. Já muda de calçada e acha Vira que a, a outra é, bloqueia em todas as redes, acha que a outra né, não pode nem, nem ouvir falar o nome que já sente aquele ódio. Isso é pecado. Agora, quando a gente se afasta por uma questão de saúde mental, jamais é pecado. Porque senão, se você não se afastar, você acaba pecando. É, o pecado então... toma conta de você, porque você vai ter ódio, vai ter raiva. Vai só criando raiz de amargura sobre aquela pessoa. Mesmo andando lá da lata, você vai ter ódio. Então, Bem, não é Com pecado. certeza, né, não é pecado afastar. Porque o próprio versículo que você leu aí, né? ele já fala para afastar. Né? Então, assim, quando realmente causa atritos, melhor afastar do que evitar um problema, né? Que possa causar coisa bem mais desastrosa, né? Na frente. Então, melhor é afastar mesmo, igual a Helena falou, né? Afastar sem guardar rancor. Isso que né? você falou é muito importante, Lurdinha, porque realmente, se a gente insistir muito pode causar é. um desastre é. mais para frente. O problema é bem mais grave, bem né, Carol? Que, que, que, que aí o que é que vai ficar mais complicado. Sim. O que que acontece, né, Carol? Nós, como seres humanos, como cristãos, o que que a gente tem? A gente quer sempre dar uma oportunidade para o outro. Fala, não, ela cometeu esse erro, mas vamos dar mais uma oportunidade. Você dá mais uma oportunidade, acontece do mesmo jeito, você dá outra, vai, acontece. Você vai sempre dando oportunidade. Por fim, chega o tempo que você fala, não, chega, já dei várias oportunidades, mas essa pessoa não muda. Não muda, não é por falta de conversa, não é por falta de diálogo, né? É porque parece que é o caráter mesmo da pessoa. Então é. não tem jeito, o que a gente tem que fazer é afastar e continuar orando, né? Para que Deus trabalhe na vida dessa pessoa. E é aquilo que a gente vem falando, o problema está dentro dela, né? É com ela mesma, né? Ela precisa se tratar. Sim, só que infelizmente tem muitas mulheres que elas não assumem que elas precisam mudar não assume. Acha que já está mudada já está curada, vive batendo no peito e dizendo eu sou curada, eu sou transformada mas o comportamento não diz isso Carol, sabe age como a velha criatura é, sempre com aquele mimimi, vamos dizer assim sabe, no português, no sentido de que, ah você não me ama ah você gosta mais da fulana ah porque você saiu e não me convidou, sempre essas falas constantes então isso vai desgastando qualquer relacionamento e a mulher que ela não assume, que ela precisa mudar, que ela precisa de um tratamento até às vezes, ela vai perder muitos relacionamentos, vai. muitos, porque isso não é só com a amiga. E são poucas que, que enxergam isso, né Helena, que assim... Sozinhas com rapidez. Nós tivemos aqui na semana é. passada a Maria do Carmo, né? E ela sumiu, ela Nem assim, eu me aguentava. É. Chegou um que não estava me aguentando. Então ela Hoje a gente ri disso, é. mas era sério. Era é. muito sério. Então hoje ela percebe que chegou um ponto da vida dela que ela já estava sendo rejeitada pelas pessoas. E né? eu tenho uma conhecida, que, né, quando eu comecei a entrar em contato com ela, as pessoas falavam assim como nossa, cuidado, ela é muito difícil. E das experiências que eu vinha tendo, nunca achei. Falei assim: olha, comigo não, né? Não uhum. vejo dificuldade nenhuma nela. Mas aí depois eu fiquei sabendo que ela faz tratamento, porque ela mesma falou assim: olha, eu era tão difícil que as pessoas não aguentavam mais como conviver comigo. Eu era muito geniosa. Eu tive que procurar um tratamento para eu poder melhorar, porque o problema estava comigo. Eu não precisava ser daquele jeito. O que, que eu tenho? Por que eu era daquele jeito? Ela reconheceu, né? Ela reconheceu, né? Eu já peguei na fase... Boa, né? Boa, sim. E, e, sabe, e, e, geralmente são excelentes pessoas, né, Helena? De coração quebrantado. Sim. E... Pessoas dispostas a ajudar, dispostas. né? Então, tipo assim... Ela falou assim, olha, eu precisei reconhecer. Eu tava perdendo relacionamento. O problema era sempre... Eu. Eu, eu, eu olhava, o problema estava comigo, era eu que arrumava o problema. sou eu, né? Era eu eu que acho que a pessoa tem que parar e pensar assim, como andam meus relacionamentos? Não é um relacionamento. Porque pode ser que eu tenha problema com um relacionamento, com uma amiga, com uma pessoa, né? Da casa, alguma coisa assim. Mas se eu tenho problema com o meu marido, com meus filhos, com meus irmãos, com a minha mãe, com todo mundo ao meu redor, opa... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. só que o mundo está contra mim? É o que elas pensam. O mundo está contra mim, todo mundo me odeia, né ninguém me ama, quando na verdade a, a mulher assim, ela é a primeira a não se amar. E por ela não se amar, acontece né, dela, vamos dizer, como um pouco espinho. Você encosta ele solta as farpas. Então os espinhos dele na gente. Então, Você não pode nem olhar, né? Você Não. já olha para a pessoa, ela acha que você já está com um olhar. É, dois palitinhos, né? É, acha que está falando, né? Alguma coisa. Então é muito complicado, né, Carol? É. E muito triste, né, Helena? E você lida com essas mulheres há muitos anos. Sim, então, você tem muito. Muito, porque... Vocês também, né? É. As meninas estão comigo e elas sabem, né? Elas me conhecem muito bem. E elas sabem que... Quanto é luto para ver as mulheres bem? Quanto o meu, meu chamado é ajudar as mulheres a encontrar o caminho de paz, o caminho do Senhor, de estar na presença de Deus. É, mas elas observam, às vezes, as mulheres difíceis que passam pelo meu caminho e que, às vezes, há essa necessidade de afastar um pouco. a necessidade, porque a gente vê que a pessoa é, opta por não respeitar os limites. E como a, a do Carmo, né, Lurdinha, Nayara, vocês já pegaram outras que hoje estão curadas? Com, com certeza. certeza. <risos> né? é, é, é, é, acho que, assim, posso dizer uns um 60% né, das mulheres que passam, elas sempre chegam com algum problema, com algum atrito, mas algumas aceitam o que a gente fala. E algumas não acham que o defeito está aí na gente. Né? Então Elas acham que elas são perfeitas e o defeito sempre, sempre é conosco, né? Mas a maioria aceita ser tratada. Muitas delas, já, tipo assim, hoje já falam assim, ó, depois que eu entrei no grupo, depois que eu conheci vocês, todo mundo, minha vida virou outra. Isso. Já aprendeu a lidar com a situação. E hoje existem lá no grupo mulheres que eram difíceis, mas hoje já, já. tratam outras, já, já ajudam ah, a tratar sim. outras. Uhum. Já existe. Como o Existe, existe sim. Igual hoje mesmo, estava conversando com a Lena. Helena falei, Lena, tá vendo tanto que você sofreu com essas mulheres do outro grupo que participou <risos> do voo. E, né, falei, Lena, minha filha, eu estava vendo... Mas graças a Deus, a maioria já está assim, curada. Eu recebo, Carol, no meu celular, diversas mensagens de mulheres agradecendo pela minha vida. É, e isso prova que eu estou no caminho, sabe? Correto. Por quê? Elas dizem para mim assim, Helena, só tenho a agradecer a Deus por ter colocado você no meu caminho. Porque depois que eu conheci o grupo, né, fizemos os trabalhos lá no grupo, é, a minha vida mudou. Porque eu entendi que eu precisava melhorar. Hoje eu sou uma nova mulher, eu recebo várias mensagens assim. Toda vez que eu recebo uma mensagem assim, eu me emociono. Porque eu vejo assim, não é não Helena, mas o que o Espírito Santo é capaz de fazer através da Helena, através da Nayara, da Lurdinha, porque é um conjunto, sabe? É só sabe? se dispor, né, Helena? Sim, só se dispor. Eu tenho hoje mulheres que é, elas eram feridas, machucadas, mulheres machucadas com razão, porque sofreram abusos, muitas coisas, mas que hoje decidiram perdoar os seus ofensores. E, é muito... e está até pregando já contando seu testemunho em outras igrejas sabe, me manda mensagem de quando vai pregar em algum lugar então assim, eu, meu coração se enche de alegria, porque quando vem alguma mulher difícil que a gente percebe que ela não conseguiu mudar parece que traz uma, um certo medo, eu, a gente pensa assim, nossa, será que, que eu fiz de errado igual quando mãe tenta encontrar o motivo do filho ter errado, a gente fica assim, não, que, por que, que a gente não conseguiu ajudar essa pessoa só que aí a gente entende que, na verdade, não é que a gente não conseguiu, é que a pessoa não se abriu à ação do Espírito Santo por completo. A pessoa não quis. Nós permitiu, não, né? Não. Ela não permite a mudança. Não, o Espírito Santo é gentil, é. né, gente? Ele só entra a hora que você aceita, né? Permite, né? É. Aí ele faz. Com certeza. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta.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 voltamos, meninas, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, até acho que foi lurdinha, é, afastar-se de certas pessoas evita graves problemas, nós falamos um pouquinho já, né, Lurdinha? Sim, é, é igual eu falei, né, com certeza, né, porque quando você vai batendo na mesma tecla, você vê que aquilo ali tá dando sempre o mesmo resultado, então como, né, é o que diz aquela frase, como esperar novos resultados se você tá batendo sempre na mesma coisa, então não tem como você ter um novo resultado se está sempre acontecendo me o mesmo problema, né? Então assim, para você evitar esse problema, então você tem, né, igual o próprio versículo falou, é o certo é afastar para evitar esse problema aí, porque um grande problema, né? pode é, ser uma catástrofe sim, pode ser, com certeza. E existe assim várias pessoas que matam por causa disso, né? Existe isso, né? Assim a gente vê nas reportagens. Sim. Que pessoas que ficam com ódio uma da outra e causa Tra tragédias. Tra que, tipo assim, é irreversível a tragédia, e né? na verdade também, Carol, o que que acontece? O que que pode gerar, eu vejo que, porque comigo aconteceu dessa forma, é, de repente uma mulher que anda com você, ela começa a falar com você da outra. Aí ela começa, chega pra você como se fosse assim, tão normal. Você sabia que fulana tem inveja de você? Você já percebeu que fulana fala mal de você? E vai minando. Mina também, Mina. e às vezes não é assim. Sabe o que acontece? Uma coisa que eu nunca tinha percebido, talvez eu comece a olhar com outros olhos, e isso vai me fazendo mal. E por às quê? vezes nem existe. E nem existe, só que aí ela tenta me contaminar contra outras, por causa de ciúmes, porque não quer ver, a gente perde outras. Eu vivi isso. Então a pessoa estava sempre comigo falando, falando de outra, que oh, fulana não gosta de você, fala de você. É, e eu falava, oh, menina, fala, então vamos orar. Vamos pedir o Senhor, né, para abençoar. Eu nunca aceitei isso, sabe, Carol? Porque quando uma mulher vem falar de outra, eu peço sempre que seja para resolver alguma questão. Se for para resolver uma questão, a gente pode juntar e conversar. Mas se for para fazer mexerico. Oi, Helena, mas o Rosa né, tem tantos anos assim, justamente eu acho que por essa postura, né? É. Porque se. Tivesse muito futrica? Não, já tinha virado... Já tinha chegado no ponto... Então, quando eu vejo, Carol, que no meio do jardim, que o Rosas é um jardim de mulheres, né, uhum. no meio do jardim tem uma erva daninha querendo contaminar as outras, eu já, já fico muito atenta, muito atenta, né, falo com as meninas a gente orar, porque nós três, nós somos assim, muito unidas, tanto em oração, quanto para nos abrir umas com as outras, para falar, né, para pedir, então eu sempre falo com as meninas, vamos orar, que eu tô sentindo isso, aquilo... E a gente começa a orar e pedir o Senhor, que se for da vontade do Senhor, que Ele remova né, toda a erva daninha do jardim. É porque eu não posso remover. O Rosa de Sarão é aberta, eu não posso falar para mulher nenhuma assim, ó, Você não pode entrar no grupo. Mas o próprio Deus, ele arranca. Ele arranca, né? Realmente arranca, né? Se a pessoa não quer mudar, então ela vai. Ela vai, vai procurar... procurar outros lugares, né? Onde ela já não.. Se ali ela já não está não tá conseguindo contaminar mais ninguém, ela vai procurar outro lugar para contaminar. Mas aí também não é, é, esse, esse problema é muito mais profundo, né, Helena? Muito. Elogio porque a gente fala de mulheres difíceis. Tem mulheres que são difíceis, mas não tem esse espírito de futrica, né? Ela é difícil no gênio, é, é mais no bruto sono, no ciúme, né, é uma coisinha assim leve, vamos dizer. É. Mas quando você tenta contaminar, aí já a vem outra. um pouco de maldade, maldade. né? É um pouco né, que a gente fala de é, porque a pessoa na verdade não quer te ver bem em outros relacionamentos parece que ela quer um relacionamento exclusivo né como é como se ela falasse assim ah você tem que se dar bem comigo tem que me amar mais sou só eu né, né? então se a pessoa não estiver envolvida em todas as situações para ela é como se ela não estivesse sendo bem aceita né então esse tipo de pessoa que tenta minar um relacionamento ela sempre quer estar em tudo então, se deixa ela de fora de um, igual estamos aqui, né, na, nessa entrevista, esse programa aqui. Se ela não estiver aqui, ela acha que ela não, não é aceita. Então, ela tenta, hum. né, fazer uma futrica, inventa uma fofoca daqui, outra dali, né, mas aí ela tenta contaminar, mas quando você tenta confrontar ela com a outra pessoa, aí ela já recua, entendeu? Então, aí você entende que realmente é uma futrica que está acontecendo. E por que não no um mundo né? nosso? <risos> isso, isso, isso é pior. Tem menos no mundo masculino. É, não vou falar que não tem não, mas é bem menos. O universo menos. feminino, né Carol? Ele é, vamos dizer assim, nós mulheres, como você É da já natureza. Disse, eu acho que nós já temos essa tendência a controlar, a cuidar, a querer o amor, a querer atenção. É uma, uma delicadeza da mulher. E isso não é ruim quando a gente sabe levar isso. Por quê? Porque, um exemplo, é, quando as meninas fazem uma surpresa pra mim, ou quando as meninas chegam lá em casa pra orar comigo quando eu tô doente. Teve um dia, Carol, que eu ia fazer uma cirurgia em Belo Horizonte no início da pandemia. No uhum. início. Então todo mundo ficou, você é louca? E eu ia levar a Nayara comigo. <risos> <risos> Aí ficava falando com ela que ela era louca de ir comigo pro hospital e tal. Mas a Nayara foi ali no meio daquela pandemia, ficou comigo no hospital, deu tanta prova de amor. Eu amo isso. Quem não ama? Ama. Agora, se a Nayara falasse comigo assim, ô oh, tio, eu não vou não, porque eu tô, eu tô com, com medo. Medo. Eu precisava respeitar isso na Nayara Mas, Mas quando ela me der provas de amor, eu que eu recebo as provas de amor Mas quando ela pedir, não, agora dessa vez eu não posso Não quer dizer também que ela é me ama <risos> né? Então assim, a gente tem que entender isso, que o amor, ele é expresso com atitude sim Mas que às vezes, o dizer não, não é falta de amor não é. É uma necessidade. Às vezes, Faz parte ou não também, né? Faz parte. Eu tenho que entender quando a pessoa pode estar comigo, quando não pode... Né? Quando pode eu ir ou não. Eu tenho dificuldade com não. Eu tenho dificuldade de falar não. De falar não? Muitas mulheres têm. Eu precisaria falar mais não. Se eu tenho essa dificuldade. O não é uma proteção, Carol. Às vezes, eu, às vezes a gente sofre por não conseguir falar não. É. E chega um certo ponto que a gente Aqui que eu preciso falar não. É. Porque senão você se sobrecarrega, sobrecarrega. Né? para não desagradar alguém. Então, não é bem assim. A gente, às vezes, vai ter que falar não. Às vezes, vai. Ah, não, né? eu estou trabalhando isso. <risos> <Eu> chego <risos> lá. Chega. Mas eu acho que muitas mulheres têm essa dificuldade de falar ou não. Né? Tem, né? muitas. Eu vejo muitas pelo caminho assim. Por quê? Porque tem medo de desagradar e a pessoa afastar. Ah, se eu falar não, ela não vai querer mais me ter por perto, né? Ou vai achar não que eu não gosto, não quer mais ser minha amiga. Ou acha que eu não quero fazer. Não é, acho que eu sou... vai achar Eita. que eu não... Né? É. Põe mil coisas na cabeça. Eu não sei você, mas eu... Como lidar com as críticas por ter se afastado de alguém? Ah, vamos lá, como a gente vai lidar com as críticas? Quando a gente está no, no mundo secular... secular não tem... Essas críticas, mas quando, ah, mas você é cristã, você vai fazer isso? Aí eu acho que é nesse sentido a pergunta, né? É, porque na verdade, é, é aquele ditado, né, nós somos vigiados o tempo, o tempo todo. todo. Nós que nos dizemos cristãs, mulheres cristãs, somos vigiadas. Então, um comportamento assim de, de afastar, para algumas pessoas, pode soar como abandonar. E não tem a ver, Carol, eu deixo aqui bem claro, não tem a ver o afastar com abandonar. Não tem, porque a gente fez tudo o que a gente podia A gente está com a consciência tranquila de que ajudou até no limite que eu poderia ajudar Então, eu não preciso ter preocupação com as críticas, sabe por quê? Porque eu preciso me preocupar com o que Deus pensa a meu respeito Aí sim, a minha preocupação deve ser essa O que, é que Deus está pensando disso? O que é que Deus acha desse meu posicionamento? Essa deve ser a minha preocupação. Agora, com que os outros vão falar, infelizmente, né, eu não vou agradar todo mundo. Eles vão falar mesmo. vão falar. <risos> Falaram assim, não, você é cristã, vai fazer isso? Não pode, não é desse jeito que faz. Porque eles falam logo assim. Mas uma cristã com esse papel... É o caso, né, Carol, que eu falei, né, que tem o porcento. Né, tantos por cento acreditam naquilo que você fala e tantos por cento quer te derrubar. Né? Mas o, acho que o que prevalece é o caráter da pessoa. Quando você conhece o caráter da pessoa, você já fica, né, como os outros, mais na dúvida. Falando, mas será possível? Eu conheço essa pessoa, eu não acredito que ela faria isso. Então a gente pensa duas vezes antes de criticar. Né, porque realmente as críticas vêm. Principalmente, como a Helena falou, né, a gente que é cristã, a gente está sujeito a levar pedrada. Né? mas é a pessoa que realmente nos conhece e sabe que não é não é exatamente o que as pessoas dizem né? então quando nós temos a nossa consciência com Deus do, do que o que as pessoas falam não é exatamente aquilo né Deus ele a gente tem que estar dentro da palavra né Isso. e a palavra nos permite em certos momentos nos afastar sim. sim tem uma passagem que Paulo Fora aquela passagem né, que deu com João Marcos Barnabé, que ele fala de um dos irmãos da igreja e fala assim, olha, esse não quer nada, Vamos, pode deixar ele aí de lado, é. e porque ele já demonstrou. E, e chega um momento que a gente se afasta, a gente precisa de um tempo, né? Sim. Senão, não adianta forçar uma situação. Porque passa a ser um relacionamento tóxico Tóxico e forçado, se gente, é, né? Se a gente... É, ah, não, eu não vou me afastar porque senão o que, é que vão pensar de mim? Ah, o que vão falar, né? Não, eu tenho que ser sincera Chamar para uma conversa Impor os meus limites Falar o que eu penso Por que, é que a pessoa está errando ou não E se eu estiver coberta com a ação do Espírito Santo Com o caminhar na palavra e na obediência da palavra Eu não preciso temer porque certamente a mulher que, que de qual você se afastou vai falar mal de você vai querer denegrir a sua imagem em alguns ambientes isso vai acontecer só que o que fala mais alto é a presença de Deus na nossa vida Carol sabe não, não adianta tentar contaminar aquilo que você já construiu em Deus se você construiu em Deus ninguém derruba não Deus não permite, Deus não ele, não permite. ele mostra muda. ele nos linda, ele é. mostra e ele mostra e eu acho que também, com o tempo, a gente vai adquirindo uma certa maturidade e a gente sabe com qual tipo de relacionamento que a gente pode ter com cada pessoa. Qual profundidade, eu quero Isso, falar qual desse profundidade, profundidade. qual profundidade que eu posso ir com a Helena, qual profundidade que eu posso ir com a Nayara, qual profundidade que eu posso ir com a Lurdinha. Eu posso ter amigas, mulheres à minha volta. E saber, não... é com todas. Com todos Essa aqui eu não posso entrar muito na minha intimidade. Isso. Essa aqui, porque eu, os conselhos dela não vão de acordo com aquilo que eu penso, não, né? É. Essa aqui eu posso lidar aqui muito mais profundo. Você concorda com isso? Tem isso lá? Tem, com certeza. A gente, a gente tem que se preocupar, vou, vou dizer assim no, no, de um jeito claro, com quem a gente põe na nossa mesa. Na nossa mesa, porque mesa fala de intimidade. Então a gente não pode abrir as portas da nossa casa e sentar na nossa mesa pessoas que vão nos prejudicar. Então a gente tem que tomar esse cuidado, sim. É porque assim, a nossa vontade, né, quando a gente, principalmente quando a gente está iniciando uma amizade, quando a gente conhece um grupo de mulheres, o que, que a gente quer? A gente quer envolver cada vez mais com essa mulher, quer receber em casa, quer fazer um, um café com as amigas, um almoço, porque está sempre né, unido ali com a pessoa. Só que à medida que você vai conhecendo aquela pessoa, é igual você falou, tem os níveis de intimidade. Quando você vai conhecendo, você vê que não é exatamente, não é todo mundo que você pode pôr. No mesmo local. né? Então, uma é para uma coisa e outra é para outra coisa. Cada uma tem a sua função, o seu local. né? Então, assim, a gente tem que realmente é, ter essa intimidade para poder conhecer o outro. Tem que ter esse discernimento, Sim. saber. Sim, né? saber lidar onde você pode levar cada uma delas, né? Até que, Até que ponto, que... né? Pode levar. Afastar-se de uma pessoa traz um sentimento de culpa? Eu já trouxe para vocês um sentimento de culpa? E como lidar com isso? Eu é, acho que assim, quando você afasta de uma pessoa é, igual você acaba tendo um envolvimento com a pessoa, o que eu falei, né? Você acaba tendo aquele envolvimento com a pessoa a pessoa tá ali pra te ajudar sempre que você precisa, ela tá pronta para te socorrer mas é aquele socorro que ela sempre faz e depois te cobra, sempre te cobra então aí você vai vendo aquilo ali e fala, não, fulano fez isso pra mim, sou muito grata por ela ter feito isso, mas ela tá me cobrando por isso aí você vê que aquilo ali vai se tornando um uma bola de neve, né? Que você fala assim, não, essa pessoa é muito útil aqui, essa pessoa resolve aquilo ali, se eu precisar disso, ela também resolve. Ela é útil, não que ela não seja útil, mas, porém, ela quer sempre algo em troca. Então, quando você precisa se afastar dessa pessoa, é, é um transtorno que traz pra gente, porque a gente fica com um o coração partido. Porque como você vai abandonar uma pessoa que tá sempre pronta para te ajudar? Mas aí, é aquele caso que tá pronta para te ajudar, mas também tem cobrança. É coisa que você não pode pagar do jeito que ela quer, então assim, isso acaba trazendo um transtorno, a gente fica muito chateada, mas depois Deus vai né, trazendo nossa memória o que, que é melhor, por que que deve afastar, né? porque é igual o que a gente falou, que a gente deve afastar para evitar um problema maior, então a gente fica chateada, fica um coração cortado, mas depois Deus vai amenizando né, e vai solucionando o problema. E gera muita crítica, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, mas abandonou ela, ela, ela era tão boa! Porque quem tá de fora só vê que ela era boa, não vê os problemas que ela carregava e trazia pra colocar nas nossas costas. Mas, nossa, mas ela era tão boa, ajudava tanto, fazia tanto. Mas aí não sabe o que ela cobrava, tipo assim, ela dava um lado e te cobrava o outro. Não, eu te dei isso, eu fiz isso pra você, aí agora que eu te pedi um favor, você não fez. Entendeu? Então gera esse, esse, essa crítica, a sociedade coloca mesmo a crítica em você. E a culpa ela... fica? Mas mesmo assim eu abandonei ela, eu podia ter tentado mas, mais, você eu, já pensou assim? Eu em particular não tem muita essa culpa não, não eu tem, não, não. tenho não. Se eu abandonei, um trem estava fazendo mal, se eu larguei, eu larguei mesmo, de lado ele não tem culpa não. Porque eu sei que eu, tentei, eu sei até que ponto que eu consegui chegar para tentar ajudar. A pessoa não melhorou, você fez seu máximo pra ajudar, a pessoa não tá nem aí pelo seu máximo, então, assim, você abandona e deixa. Larga a culpa também. Abandona, não deixa nada. Nenhum fardo, né? Tem que deixar tudo lado. E você, Leandro, assistiu de lado. Eu podia ter tentado mais um pouquinho, será? Na verdade, no início, tem essa culpa muito, que grita muito dentro da gente. Um sentimento de culpa, porque é, você fica assim, o que, é que eu podia ter feito? O que eu podia ter feito diferente? Você pensa até assim, eu falhei. É, eu falhei em algum momento e tudo, aí vem esse sentimento. Só que aí, ele é substituído pela oração. E eu começo a orar e colocar diante do Senhor. Senhor, e eu me coloco diante de um Deus juiz. Sim. E eu falo com ele, Deus, eu estou aqui como, como, como filha é sua para que o Senhor me julgue E se eu estiver errada, eu sempre falo isso com Deus, Carol, nas minhas orações Se eu estiver errada por ter agido dessa forma, me incomoda, fala o meu coração, gera em mim algo novo Essa ah, é a minha oração. oração, me mostra Só que o Espírito Santo me mostra o contrário Ele me diz para acalmar e aquietar, porque a decisão foi a melhor Então, assim, aí a culpa se vai quando o próprio Deus nos diz que nós precisávamos disso então a gente se sente mais aliviada. Mas você sabe o que traz mais culpa? É porque a pessoa da qual você se afasta, ela se torna uma artista. E ela começa com seu vitimismo... A mostrar para todo mundo seus defeitos, tentando provar Já que é a pessoa que. estava errada. Então, isso acaba assim, você fica pensando no que os outros vão falar. Só que quando você se coloca na dispensação do juiz, que é Deus, então você sabe assim, ó, oh, eu estou na mão do juiz, ele que me julgue. Eu acho que chega um ponto que a gente está numa situação, né, quando eu vivo assim, eu falo assim, olha, Senhor, até aqui, eu fui até aqui, até aqui eu não consigo mais. Não tá dentro da minha alçada. Isso. Então, a partir de agora é o Senhor, né? é. É o senhor que tem que, que resolver, tem porque que até resolver. aqui eu não consigo, eu só posso orar. Sim. Eu concordo com, né? Como é que você diz? Eu só posso orar é por essa isso. pessoa, porque até aqui, a partir daqui o senhor sabe que é a minha capacidade. Isso, isso. É porque aí, Carol, a gente já não tem mais como ajudar, então a pra gente... que, é que eu vou insistir agora, se eu não posso mais? Agora você só ora, porque aí o isso, senhor não, vem oração, faz... O próprio Deus sabe o que fazer, melhor que nós, ah. né? Meninas, nós temos que encerrar, nosso horário acabou, né? É, Helena escreveu aqui um final, eu vou ler, porque ele ficou muito lindo. Todas as vezes que as nossas ações têm o um caráter de Deus como ponto de partida, podemos ter a certeza de que seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Colocarmos em prática os conselhos bíblicos traz-nos saúde espiritual, mental e emocional, como também nos habilita a exercer misericórdia. Caso seja preciso o distanciamento, não dê lugar à ira e à vingança. Respeitar e ser respeitado são componentes chaves de qualquer relacionamento e a realidade é que todos nós temos fronteiras que não devem ser ultrapassadas. Você não tem controle sobre os atos dos outros, mas pode escolher como se comportar nas mais diversas situações. Se a outra pessoa não tem limites, é você muito lindo Deus os abençoe acho que isso resumiu tudo eu quis ler porque foi muito lindo esse texto Helena obrigada nós temos mais o um último programa também vai ser muito especial Lurdinha Nayara vocês querem falar alguma coisa pessoal de casa quero agradecer pela participação aqui né e que Deus continue derramando bênção sobre esse programa que é muito bacana quero agradecer também né por estar aqui hoje é muito bacana esse esse esse projeto, né, que é um projeto, é um projeto, né, que vocês fazem. Então, assim, muitas pessoas se despertam no, em cada tema que é falado aqui. Muita gente, às vezes, fica lá guardadinho, é na hora que você fala sobre um tema, você fala assim, nossa, isso falou comigo, é né? Então, você é muito bonito, vocês estão de parabéns, que você continue assim, tá? Que Deus abençoe cada dia mais. Eu quero hum. agradecer também pelo terceiro programa, espero que o pessoal de casa esteja gostando de ouvir a gente falar desse assunto, apesar de ser polêmico, mas eu creio que do outro lado da telinha aí não tem mulher difícil, né Carol? Só tem mulher abençoada, abençoada. e que o Senhor continue abençoando vocês e espero vocês no próximo programa.